Gente, tudo bem? Muito bem-vindos. Hoje eu estou fazendo um vídeo muito legal, muito especial, que está sendo em colaboração com a Grace Brígido, que é do canal que tem o próprio nome dela, Grace Brígido, e com a Si, a Silene, do canal Toque Materno Vlogs. E como nós três estamos tentando, estamos próximas a tentar, né, de engravidar, a gente resolveu fazer esse vídeo. Com os 10 nomes, nossos 10 nomes preferidos Ou 10 nomes que a gente gosta Que são nomes que, por sinal, a gente talvez pode usar no futuro próximo Se Deus quiser Essas duas mulheres são muito especiais Temos conversado bastante e... Elas têm sido muito especiais na minha vida, então se você não conhece o canal delas ainda, o que eu acho bem difícil, você pode ir lá visitar. Eu vou colocar aqui no box de informações desse vídeo os links para os canais delas. Mas só para dar um contexto, né, se você, caso você seja novo por aqui, nova por aqui e não nos conhece ainda, eu sou a Carol, meu marido se chama Dani, nós estamos casados há 11 anos e nós estamos tentando ter filhos faz 10 anos agora. E faz muitos anos que a gente nem falava mais sobre nomes de bebê, porque... Primeiro porque doía muito <risos> falar sobre isso e segundo porque há cinco anos, mais de cinco anos, a gente tá mais concentrado em adotar e não em engravidar, né? Foi agora, recentemente, que a gente começou a tentar engravidar de novo. Então a gente tinha deixado de lado um pouco essa história de escolher nomes mas desde o começo do nosso casamento a gente já tinha alguns nomes bem especiais assim que nos chamavam muita atenção Claro, alguns ficaram desde 10 anos atrás e outros saíram da lista e entraram novos no meio, né? Então primeiro eu vou falar os cinco primeiros nomes de menina que a gente gosta, o que eu gosto e que posso talvez usar no futuro próximo, se Deus quiser Então o primeiro nome, primeiro, primeiro, primeiro nome Johanna é, a gente não mora no Brasil, a gente mora na Suíça Então a gente sempre tem que pensar em nomes que deem, de cer, deem certo em pelo menos três línguas né? Que é o alemão, o inglês e o português Então é um desafio achar nomes que deem certo nessas três línguas Mas Johanna é um nome, é Joana em português e esse nome, eu tenho vontade de usar esse nome desde muito antes de conhecer o Dani até. Eu acho que eu era adolescente ainda, quando eu ouvi na minha família, alguém estava comentando de uma tal de Johanny, que é tipo um diminutivo de Johanna, né? E, e eu achei aquele nome fantástico, eu acho que era alguém da, da família aqui da Suíça que tinha esse nome ou algo assim. E desde lá eu falava para todo mundo da família, mundial, um vou ter uma filha chamada Johanny. E todo mundo tirava sarro porque falava, ah, imagina aqui no Brasil, que que vão, como é que vão falar, ler né, o nome dela e tal, mas enfim. Pode ser chamado de Joana também no Brasil, e ainda é um nome que, que me, tá, tá bem dentro do meu coração, bem guardadinho dentro do meu coração, Johanna ou Joana. Um outro nome que também é bem antigo na minha lista é Sara. É, porque quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui morar nos Estados Unidos e passei um ano lá fazendo escola bíblica E as duas das minhas melhores amigas lá nos Estados Unidos, eram o nome delas é Sarah São, é, são as Saras, né? E desde lá eu pensava assim, ah, eu gostaria de chamar uma filha minha de Sara um dia prime Primeiro porque eu acho o nome bonito e segundo porque eu gostaria de homenagear as minhas duas amigas, né? E até hoje ele tá top, top na, na nossa lista. O Dani, todos esses que eu tô falando hoje, o Dani concorda também, ele gosta também. Aí, terceiro nome que está na nossa lista é Sofia, ou Sophie, né, com um E no final. Eu amo esse nome de paixão, assim, não tem nenhuma explicação, nenhuma história por trás, eu só acho o nome lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo quem sabe um dia a gente vai ter um nome, uma filha com o nome de Sofia Quarto nome de menina é Emma ah, eu sei, eu sei Provavelmente a gente nunca vai ter uma filha chamada Emma porque no português fica estranho, né? Eu lembro que quando eu era criança assim era uma era uma gíria ou uma palavra meio negativa assim acho que você fazia alguma coisa de errado uma sei lá uma besteira falava ei mas é uma EMA''. sei lá nem isso não deve mais ser usado dessa forma mas também é um animal, né? o nome de um animal E não assim, sei, em português sou estranho, mas em inglês e em alemão é ah, é um dos meus nomes dos sonhos assim. E o quinto nome que está na nossa lista Tem mais nomes, tá? Se vocês quiserem um vídeo dois de nomes, vocês me avisem aqui embaixo nos comentários Que tem mais, não tem só cinco Mas o quinto nome que está na nossa lista hoje em dia É um nome que entrou bem recentemente na nossa lista que é Helena, ou Helene, né, Helen, na verdade eu gostaria de Helen, eu acho bonito Helen, ah, sem o E no final, sem A nem nada, e é um nome que, que a gente nunca tinha pensado antes em usar, mas que por alguns motivos a gente está considerando bastante, bem seriamente, usar esse nome também para a nossa, nossa filhinha, para a nossa próxima filhinha, né, O primeira filha. E é isso, para os nomes de menina. Aí os nomes de menino. Ah, o primeiro da lista é um também que está desde o começo do nosso casamento na nossa lista. Em ambos, né, de, o Dani e eu, nós dois gostamos muito desse nome, ah, e é, que é Adam. Ah, nós tínhamos um amigo, temos um amigo que chama Adam, e eu, a gente sempre achou o nome muito bonito, mas também não tem uma história assim por trás, é só porque realmente a gente, a gente gosta muito desse nome. Segundo nome na lista hoje em dia, é, e, e, aliás, Adam é o único nome, eu acho, é, é o único nome que sobreviveu. A gente tinha é uma lista com oito nomes de menino e oito de meninas antigamente, que a gente sempre quis ter família grande. E Adam foi o único que sobreviveu todos esses anos. Aí esses outros que eu vou falar agora são novos. É, primeiro, Joel. É Joel, em português, né? Ou Joel, em inglês. Ah, a gente gosta de nomes curtinhos. Eu gosto, eu noto, assim, olhando as mi a minha lista, ou, ou pensando nos nomes que eu gosto, eu noto que eu gosto de nomes curtos para menino com O. Então, Joel é um deles, né? Outro nome que a gente gosta bastante é Tom. Só Tom. Ah, sem, sem ser Thomas, eu acho, eu gosto, eu gosto de nome curtinho que você não precisa criar extra, assim, um, um apelido pro nome, sabe? Então Tom é uma opção e é um nome que ficaria fácil, não, não tem como errar, né? É Tom ou Tom ou Tom, <risos> nas três línguas. Outro nome que a gente gosta que também é um apelido, na verdade, mas pode ser usado como nome, é Ben. Nós gostamos muito, muito, muito do nome Benjamin, Benjamin Mas ele já foi usado aqui, infelizmente, pela nossa amiga Simone e o Sasha Então não tem como... a gente é muito próximo, não tem como dar dois nomes iguaizinhos Mas Ben, né, uma forma mais curta do nome, é, seria uma opção E o último nome que entrou na nossa lista também essa semana foi Colin Colin então, de novo, é um nome mais curtinho Tem O no meio Eu não sei, acho que eu tenho alguma coisa com o nome que tem O E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos nomes Comenta aqui embaixo o que você achou Comenta, por favor, dando ideias de nomes A gente gosta muito de A gente tá começando, assim, de novo A pensar em nomes de bebês e, e é sempre bom a gente ouvir opiniões ou ideias de lugares diferentes, né? Pra gente ter uma boa lista pra poder escolher deles. De novo, se você não conhece o canal da Grace e da Si, vai lá visitar agora. Eu vou deixar aqui em cima nos cards agora os links diretos pros dois vídeos delas que elas fizeram também com esse tema, com esse nome, né, dos 10 nomes preferidos. E vai lá visitar o canal delas, dar um pouquinho de amor por elas fala que você veio daqui, se você não conhece elas ainda Elas são, tipo, 100 vezes maiores do que eu no YouTube Com certeza você conhece elas, mas... Enfim, só queria agradecer mais uma vez As duas por terem me convidado para participar Foi uma honra e Muito, muito legal, me diverti muito Fazendo esse vídeo e pensando sobre ele Então é isso, gente, obrigada por assistir Obrigada pelo carinho de vocês Vocês são muito, muito demais, especiais Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!